Do céu, mesmo. Vamos lá. Então, eu quero mostrar para vocês hoje. Um especialista vai falar. A gente já tem vídeo no canal, né, amor? É isso aí. Mostrando o seu polimento, só que, como a gente não sabe. Só que hoje a gente vai dar a ficha técnica dos materiais que usa por um profissional, né? Isso aí. Mostrar ali as boinas, as massas e não sei o que mais Aqui ó, ele só cortou né? Só fez o corte, qual que é aqui Flávio? Mostra para nós Aqui eu fiz o, a etapa de corte Usando High Cut Fast da Lincoln Como é que é o nome? High Cut Fast <risos> Corte mais rápido e mais limpo <risos> Aí vai. E a da boina? Lincoln. Qual que é a boina? A boina eu usei essa aqui com a rota orbital e é um junto com uma aqui, né? rotativa também, com a boina de corte, essa aqui é intermediária, essa aqui é agressiva, corte mais rápido. Caramba! E a segunda etapa que a gente vai usar é o high gloss, da Lincoln também. Que é pra fazer a etapa de refino. E aí usa que boina? Aí a gente usa essa boina aqui de refino. Como é o nome pra quem quiser comprar essa coisa aí? O nome dessa banda aqui? É. Tem vários tipos de modelo de marca. Tanto Lincoln, Tanto da Menzerna. Tem outros outras marcas. Várias, marcas, várias né? marcas. Essa que você usa Diversa. é qual a marca? Essa aqui é da Menzerna. miserna Mi, Miséria? <risos> Menzerna. Mizerna. <risos> e por último, a gente pode Sim. usar o lustro. Mas como eu não estou com lustro, eu vou usar esse 4 e 1 da Vonix Oh, que ele dá, também faz dá, a etapa de corte fino, lustro e já dá proteção também. Ô oh, louco, é o um Mary Kay completo automotivo aqui, é gente. Por eu? Aí, <risos> por último, a gente vai usar o Power Lock da Menzerna. Que é um selante sintético. Nossa. Tá, mas peraí, vamos voltar aqui que eu esqueci. Esse aqui, vai usar com que boina? Esse aqui a gente vai usar com a boina de... De lustro da Menzerna. Ó. Oh. Boina de lustro. Quem quiser comprar, é só luz. escrever isso aí lá no Mercado Livre. Isso. Aí, ó. E a, a gente vai usar essa aqui pra super lustro. Nossa é senhora. Que é pra... A etapa final. Super macia. Pra etapa final, no caso do Como do é que selante? digita isso aqui no Mercado Livre, pra achar? Só colocar lá, bone super, é, super macia. É. Super macia. Aí a fotinha já vê como que é. Meu Deus do céu, hein, ó, mano? Ó, essa é uma dúvida que eu tenho, tá? Eu vejo os vídeosão no... no, no... No Youtube, essa boina aqui, ó que tem dois lados, pra que, que, que serve que é. isso aqui? Refina, essa aqui é refina? Oh. Essa é refina. É. Fica aqui, pô. moleque bonito da porra bicho. Essa no caso é refino <risos> e essa aqui de corte Show de bola Eu falei de corte refino também porque as boinas geralmente laranja, ela faz os dois processos, corte e refino, certo? Oh. Outra coisa que eu tenho dúvida também, já vou aproveitar. Oh, Pedro chega de mãe, Pedro, Não, vou a dupla É chato, é dupla E aí usa um. com que massa isso? Por... no caso isso aqui é de corte, certo? Hum. sei lado, a gente tem que usar com produto de corte, de corte. No caso eu vou fazer o refino, um, mudo lado e usa o refino. O refino tem oh. Então aí agora essa é uma dúvida que eu tenho, particular. Fala aí. O processo de polimento que todo mundo fala, que eu vejo, tal, de carro preto, é diferente mesmo? Não, é as mesmas etapa que a gente vai usar aqui, é a mesma Uso etapa, no preto. no preto. O que acontece? O carro preto, cor preta, ela mostra mais efeito. Ah, então Com o carro tem que ser mais power, ó, e ele vai polir o vai meu carro preto. Vai mostrar mais Não, vez. que no caso o preto <risos> esconde, né? Ó, a... oh, você... assim, oh, peraí, O mostra preto mostra de de mais defeito. É Agora mostra de lado, De lado já mostra. O preto oh, mostra tem que fazer, fazer um me... detenho. Não. Tem que começar Nossa. a lixar com a lixa 80. Então é isso. isso mesmo. É isso. Bom, então, fica aí acompanhando o videozão aí. Vamos nos ver o detalhes. final. Né? É, os contatos dos meninos aí vai ficar aí na descrição, né? Isso dá aí. pra pôr na tela também o WhatsApp também dos dá. meninos, né, amor? Dá, depois eu vou o WhatsApp, pegar o quem Tem o um Instagram. Isso. Quem quiser aí fazer um... Vocês fiquem em Franco da Rocha, né? Eu fico em Franco da Rocha. Ele fica em Osasco. Ó, do ladinho. Aí, ó. Então, quem quiser, vale a pena, hein. Porque o moleque é zica, hein. Trouxeram até um pão com mortadela, né, amor? Pra nós comer. Ei, louco! aí, ó. aí, ó. Vem mais vezes, né, mano? <risos> Brilhou? Deitava. Brilhou? Vem ver, filhão. Olha isso. Não, vem ver. Olha isso. Parecia até um defeito esse aqui. Aqui. Coletor aqui, ó. Aí, ó. O que, que você passou aí? Máquina? Passou a máquina? A Caraca. Foi, Nossa. Passei o 4 e 1. Só aqui, só. Aqui é ah. bem molinha. Vamos, mas é bem boa. Não, não, então eu estou te ajudando. É o vinho, é de fibra. Não, é alumínio. Ah, alumínio mesmo. É, aquele nem mora, né? É, aí. Coloca que... ele lá. Entendeu? Vamos ver aqui lá. Aqui, não é está muito perigoso. para muito Ah, é. Quer que eu passe mesmo, amor? Você quer? Não, ele colocou passar a mão. Não! um passo a mão. Aí, o xixi, hein? Ficou bonitinho? Nossa, muito sorte.